Olá, queridos internautas, olá, queridos telespectadores, um abraço. Estamos chegando aqui com o Canal Mais Brasil, com o nosso programa que volta agora todas as semanas, provavelmente às sextas-feiras, o Momento Bolsonaro. Falando, fazendo alguns comentários sobre a live que o presidente realiza semanalmente todas as quintas-feiras, como aconteceu ontem. Antes de trazermos aqui a palavra do Presidente da República Jair Bolsonaro, eu quero dizer para você, você já se inscreveu no canal Mais Brasil? Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, ative o sininho para que nós possamos estarmos juntos, para que nós possamos levar muitas informações para vocês, principalmente aqui nesse programa Momento Bolsonaro, onde nós vamos trazer sempre informações bacanas para vocês. tá certo? O presidente Jair Bolsonaro, em sua live de ontem, fez comentário interessante sobre um convite ou sobre a legenda que deram para ele no PSL. Vamos ouvir. É, posso falar aqui, não vou falar nome, né? É dos PSL, pessoal eleito, a grande maioria é, ciente, é consciente, uma minoria, no meu entender, Estragou o partido, né? Estragou em parte o partido, mas tudo bem. Não vamos aqui criticar. O partido me deu a legenda. Obrigado pela legenda. Fatura hoje 8 milhões por mês de fundo partidário. Tem tempo de televisão, tão grande quanto o do PT. E vai ter, por ocasião das eleições é, do ano que vem, somando os dois fundos, quanto? 500 milhões. Meio bilhão de reais. 500 milhões de reais. Eu não vou usufruir nada disso na minha campanha porque eu não estou mais lá. Muito bem, Jair Bolsonaro disse aí, o PSL deu legenda a ele para ele voltar a filiar o partido, né? E ele está agradecendo, mas vocês perceberam que ele não, não deixou é, nenhuma dica. Tipo assim, eu vou para o PSL, eu vou para qualquer um outro partido. Bolsonaro, é, aparentemente, no que se diz respeito a isso, ele está muito tranquilo. A gente percebe que ele não está muito preocupado, porque ainda tem um certo tempo e ele está certo. E com calma e com tranquilidade, como tantos, tantas pessoas comentam: ah, porque o Jair vai para tal partido, porque o Jair vai para isso, tudo fake news. Né? Você pode ver que na sua live, onde ele estava com o presidente da Caixa Econômica Federal, é, vocês viram que. Ele não comentou absolutamente nada. Eu vou para o PSL, eu vou para tal partido. Há especulações, é claro, qual partido que não gostaria de ter o atual presidente Jair Bolsonaro filiado a ele para concorrer às eleições no próximo 2022. Qualquer partido gostaria disso. É óbvio, principalmente o PSL, né? Teria essa oportunidade. Você viu que ele disse que o PSL tem muito dinheiro muito tempo é, na televisão para que possa propagar sua campanha é, vocês viram é, que ele como eu já disse anteriormente muito tranquilo não fez nenhum comentário porque eu vou deixar de ir só agradeceu disse também que algumas pessoas é na opinião dele é, foram para o PSL e estragaram o partido do PSL palavra do presidente, vocês viram aí que, o que ele disse né? mas o presidente Jair Bolsonaro é, recentemente nós vimos uma, um canal de televisão de Goiás com o um programa não me lembro agora o nome é, falando e fez uma enquete ao vivo é, sobre a, as eleições de 2022. Se a eleição fosse hoje uma enquete ao vivo, balanço geral o nome do programa, de um canal de televisão de Goiás. É, e ele fez uma enquete perguntando você votaria no Jair Bolsonaro em quem você votaria? E a enquete ao vivo deu uma parcial durante o programa dele de 80% dos votos dos brasileiros para o Jair Bolsonaro. Lula ficando com 4% e pouco, Dória e Ciro Gomes com 0% das pesquisas. Por aí vocês veem que essas pesquisas que eles jogam na internet aí, é, é tudo fake news, né? Chega a ser humilhante a gente. Aliás, não devemos nem dar atenção para isso, né? É óbvio que o presidente Jair Bolsonaro lidera entre os brasileiros. Agora, a pergunta que fica no ar, vamos ter é, o voto impresso, né? aquela urninha do lado, onde pode-se fazer a impressão do voto que você votou, essa coisa toda, né? o voto auditável. Há o, alguns ministros do TSF é, fazendo reunião com, com presidentes de partidos brasileiros para que Convoquem sua bancada junto à Câmara Municipal para que não votem a favor a, a, ao voto auditável. A deputada Biaquis fez um pronunciamento outro dia e ela dizia um absurdo, né? É, presidente do TSE perdão, ministros do TSF entrando na política e pressionando os presidentes de partido. agora é uma pergunta interessante que a gente deixa aí para você, querido povo brasileiro. Afinal de contas, qual é o interesse de um dos ministros do TSF sair fazendo esse tipo de coisa e pressionando os presidentes dos partidos para que a sua bancada no Congresso Nacional não vote a favor, a favor dos votos auditados? Alguma coisa deve estar encoberta, alguma coisa... Fica uma incógnita aí, né? O que está acontecendo? Por que que o ministro... Desde quando o ministro tem que intervir na política brasileira? O ministro do Supremo intervendo na política brasileira... Fica uma pergunta aí, né? É... Uma pergunta. Por quê? O que, que está acontecendo? Está intimidando os presidentes do partido? Parece-me que os intimidaram. Será que esses presidentes destes partidos... Que este ministro do STF pressionou para que a sua bancada não vote a favor dos votos auditados. Será que estes presidentes desses partidos não têm o rabinho preso com o STF, não? Não sei. É uma pergunta que eu estou fazendo. Eu não estou dizendo que tem nem que não tem. Mas é uma pergunta que eu estou fazendo para vocês. Será? Por que isso? O presidente Jair Bolsonaro na sua live de ontem, na sua live do último dia primeiro, ele disse também coisas interessantes a respeito do Lockdown, né? E alguma coisa interessante sobre o a, a, a super, super impeachment. Vamos ver. Não é grande parte. A totalidade foram governadores e prefeitos que fecharam todo o comércio. Inclusive conversando com prefeitos, alguns eu perguntei, fechou por quê? Apesar do teu município não ter nenhum caso de Covid, né? Ele falou, ó, tinha que fechar, porque senão iam dizer que eu não fiz nada, estava sendo omisso, então fui obrigado a fechar. Então teve gente que fechou na, na onda. Eu não fechei um boteco de esquina sequer. Eu não destruí emprego de ninguém, muito pelo contrário. Eu vou dar deixa aqui para o Pedro da Caixa falar... Sim, é, nós, a partir de amanhã, nós teremos um volume, é o quarto PRONAMP de fato, presidente. Nós tivemos três tranches até o final do ano passado. Essa é a quarta tranche, um novo PRONAMP, num total de 25 bilhões de reais. A Caixa tem, para começar, 6,3 bilhões de reais, mas o nosso objetivo é emprestar mais 10 bilhões. O que, que é importante, presidente antes do seu governo, este valor ia para duas empresas e uma não pagou. Agora, são para mais de 300 mil empresas. Isso gera mais emprego pelo Brasil inteiro. O que eu queria falar? Esse 1 milhão e 200 que ganharam emprego nesse ano, se não houvesse cidades fechando, nós poderíamos chegar próximo de 2 milhões de empregos. Então, apesar de você ter Vários fechamentos, chegamos a 1 milhão e 200. Ou seja, com a ajuda do Pronamp e com a melhora, no caso do Covid, a gente deve ter um volume de empregos muito grande. Interessante, né? O presidente falando aí é, exatamente é, sobre a super impeachment. É? A, a ministra Carmen Lúcia pedindo aí para que o, o, o, o presidente Lira, em cinco dias de explicações, por que não abriu, ah, o impeachment contra o presidente Bolsonaro. É, foi aquele que o presidente disse, né? O é, impeachment contra não usar máscara, impeachment contra, às vezes, falar alguns palavrões, deve ser isso, né? Deve ser isso que a Carmen Lúcia quer explicações, porque é incrível. O que É uma pergunta também que eu quero deixar para vocês, brasileiros: por que, que a Carmen Lúcia também não questionou ou não deu alguns dias de prazo, né? para que o, o, o Presidente do Senado, Pacheco, é, fizesse também a explicação, porque não colocou a impeachment da TOGA para ser votado e sim pressionou para que ele abrisse a impeachment da CPI. São coisas que o brasileiro está meio confuso, é só isso que eu estou falando. Os brasileiros estão meio confusos, né? afinal de contas, não se cobra impeachment do Alexandre de Moraes, por exemplo. Isso não precisa, pode ficar quietinho na gaveta aí, né? como fez o, o, o, o ex-presidente do Senado, né? como fez o ex-presidente do Senado, engavetou, como fez o ex-presidente é, também é, do, do, do, do, do Congresso Nacional, Rodrigo Maia, né? engavetou os, os impeachment contra os as impeachment da Torga. O, o ministra Carmen Lúcia, por que a senhora não questiona também ao ministro Lira, perdão, ao presidente Lira, contra, quanto a impeachment da toga de, de alguns ministros aí do TSF? Por que a senhora não questiona isso também? Né? Porque como disse o Jair, ele falou muito bem, vão, aliás, ele até fez uma brincadeira, eu sou famoso, super impeachment, uma super impeachment, deu o nome à imprensa aí né, é, da super impeachment contra o presidente sérgio Bolsonaro, estranho né, a pergunta que não quer escalar, o povo brasileiro, o povo brasileiro só quer entender, se pediu esclarecimentos porque não abriu a, o impeachment contra o, o, o atual presidente o Bolsonaro, por que, que a senhora também não pede? explicações, por que, que não se abriu também o impeachment, o impeachment da toga não sei é? alguma coisa sei, eu não sei o que acontece desculpa, mas nós brasileiros não estamos entendendo não estamos entendendo Jair Bolsonaro na live de ontem é, falou também é, sobre é, o lockdown vamos ver Está tá entrando com ações contra governadores. Porque o lockdown não tem comprovação científica. não tem Sou moço Não tem comprovação científica. Parabéns, Sou moço Então quem fechou, você não pode, como chefe de executivo, olha, está fechado para o seu bem. Quem faz isso, já sabe quem, quem é que faz isso. São os ditadores de plantão, né? Mas tudo bem. Eu não sou funcionário público, não tenho salário, vou ver como. Muito bem. Vocês viram aí, né? Vocês viram que o presidente da Caixa falou do superávit, falou da recuperação de empregos, mostrou que realmente o Brasil está no caminho certo. Eu, eu, uma outra coisa, isso nós brasileiros entendemos, viu? Isso é apenas uma colocação, porque nós brasileiros entendemos. É, o Brasil, apesar do impeachment, perdão, desculpa, apesar da, da, da, da pandemia, né? Nós estamos com superávit. Vocês viram que maravilha? O Brasil desenvolve, como disse o presidente da Caixa Econômica Federal, o Brasil está se desenvolvendo maravilhosamente bem, em todos os aspectos. Né? Agora, o presidente da Caixa Econômica Federal diz também que se não tivesse ouvido, havido, não tivesse havido os famosos lockdown pelos prefeitos hipócritas, aí é opinião minha, porque o prefeito que fechou a sua cidade com lockdown, não permitindo nem a entrada nem saída, desculpa, os senhores fizeram isso simplesmente porque os senhores não sabem o que fazer com os vossos respectivos municípios. E aí eu tenho certeza que o cidadão, a cidadã que votou no senhor, prefeito, na senhora prefeita de qualquer cidade do Brasil que seja, o ano passado e viu a senhora fazendo, o senhor fazendo essa imbecilidade de lockdown, fechando tudo, nem as entradas e a saída, perceberam que votaram erradamente. Perceberam que fizeram da urna eletrônica o pinico de casa quando votou nos senhores, prefeitos e vereadores. É? Percebe-se isso. Agora, Agora acontecem é, brigas de vereadores, ciúmes de vereadores um com o outro em algumas cidades aí no Brasil. O que está acontecendo, senhores vereadores, cadê a responsabilidade com o povo de sua cidade? Cadê o respeito com o povo da sua cidade? Ao invés dos senhores aparecerem aí nessas, nessas lives é, que vocês fazem aí nas redes sociais, mostrando o trabalho de vocês, o que na verdade não aparece trabalho nenhum? Mostra a briga. Que coisa feia. Pelo amor de Deus, né? Mas, nosso Brasil vai bem, obrigado. Graças a Deus. Né? Apesar, vocês só pararam para pensar, querido povo brasileiro. Se o Brasil não tivesse, se nós não tivéssemos no planeta, a tal do da pandemia. Eu acredito até que o desespero do STF, de alguns ministros aí de buscar é, apoio dos, dos presidentes de partidos para não apoiarem o voto é, impresso, vamos dizer assim. O desespero deles é por isso. Porque mesmo com a pandemia a população, o brasileiro, mais de 85, 87% está a favor Jair Bolsonaro. É? E vocês veem aí. Aí eles, o, o STF, eles entram num desespero tão grande que eles tiram um preso da cadeia ladrão comprovadamente corrupto né? tirou da, tirou lá da prisão e deu a eles a legitimidade de candidatura é outra coisa senhores do STF o Brasil não consegue entender nós povo brasileiro será que nós somos tapados ou os senhores estão brincando com a nossa cara Alguma coisa deve estar errada, né? Então, eu acredito: se não tem o então ex-presidente, o bandidão Lula, de candidato, quem que vocês teriam para enfrentar Bolsonaro? Ninguém. Agora, o medo nosso do Brasil, os brasileiros, o nosso medo, senhores das autoridades, senhores da toga, é de não ter o voto auditável. Vocês dizem que não tem provas que foram feitas fraudes nas eleições passadas, né? Mas os senhores também não têm provas que não existem fraudes. Como disse muito bem o nosso atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Se nós não temos provas que existiam fraudes, os senhores não têm provas que não existiram fraudes. Então, não seria interessante colocar os voto, o voto auditável para que as coisas serenassem? Para que tudo viesse normal? Olha, com voto auditável ou sem voto auditável, Jair Messias Bolsonaro vai continuar. O Mourão tem aí um vídeo rodando, o vice-presidente atual tem aí um vídeo rodando pela internet que ele disse o seguinte, as forças armadas não vai aceitar de hipótese nenhuma um presidente ladrão sendo chefe das forças armadas ou seja não vai aceitar que Lula seja ao menos candidato agora é óbvio que o poder emana do povo com as fraudes nas urnas nós não temos como fazer nada agora no voto legítimo mas eu acredito numa coisa Deus existe e se Deus existe Ele com certeza está a favor da, do planeta Terra e o governador da Terra para nós chama-se Jesus Cristo se Jesus Cristo é o governador da Terra Ele não vai permitir de hipótese nenhuma que entrem e que voltem os ladrões a governar o brasil como disse o ex-ministro do ex-presidente lula que nós não vamos ganhar nós vamos tomar o brasil quem que você pensa que é zé dirceu que é isso vamos tomar o brasil o só vai voltar para a cadeia só vai voltar a ser preso é vai porque é o seguinte já existe rumores rumores aí e o senhor disse, rumores não, o senhor disse, todo mundo sabe disso, né que o PT tem dinheiro para gastar o suficientemente para comprar o povo brasileiro até 2043. E esse dinheiro foi roubado de nós, esse dinheiro foi tirado de nós, meteram a mão em nossos bolsos, escandalosamente. Isso não vai acontecer. Primeiro, Deus, porque nós temos... Brasil acima de todos e Deus acima de tudo. E isso não será permitido, de hipótese nenhuma. Jair, Jair Messias Bolsonaro vai continuar em 2022, porque nós, povo brasileiro, queremos, nós somos a maioria. E se nós somos a maioria, nós somos capazes. Tá bom? Se você ainda não se inscreveu em nosso canal Mais Brasil, Tá? Se inscrevam -se em nosso canal, ativem o sininho, compartilhem todas as nossas publicações. Todas as semanas nós vamos estar aqui com este programa, Momento Bolsonaro, porque ele é merecedor disso. Beijo no coração para todo mundo.